Ora bem este vídeo vai ser um vídeo super estranho e super estrambólico e vai tentar descrever uma coisa que me aconteceu pela terceira vez em pouco tempo quer dizer pronto mais ou menos foi o quê? foi alguns estava a caminhar aí num daqueles descampados aqui perto de casa e pela segunda vez em pouco tempo Uh, vi uma ratazana Que é minimamente maior do que um cão de médio porte Uma coisa assim mesmo monstruosa Que pela segunda vez em, sei lá, em 10 anos Parecia a mesma, a mesma ratazana <risos> Se cruzou comigo e num espaço de dois ou três metros Ficou ali Olhar para mim e eu olhar para ela E pronto, e depois foi-se embora e eu dei graças a tudo <risos> A tudo, não é? porque, Jesus! Que, que bicho monstruoso eu Precisava era de um, de um desses assim para mim Tipo cão de guarda, é um rato de guarda Isto na sequência de lá do, do link lá do meu site, que se chama-se Tributo ao Ying Yang, em que a condição da expressão está lá, os ratinhos, os dragãozinhos e os maquiquinhos, como condição da expressão no tempo. Não sei o que quero dizer, mas historiadores, em princípio, deverão saber melhor do que eu.